É ela, oh, você é inimigo do beat <risos> E você é o inimigo da rima porque não rima bem é O que, que agora foi ter que se excitar ninguém ei. O Johnny vai perder, por favor, melhore E quem segue ele, acompanhe os próximos stories Acompanhe a história aqui do negão Você não vê o Johnny sendo campeão Mas fica tranquilo, caraca, isso não existe O Tubarão falando que eu sou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 Pelo tubarão, <risos> não tô nem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 Uh, manda, manda, manda. Chora, chora e vem depois na revanche! Yeah. Vai! Um. Pra, pra, pra, pra!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 O Gomes, eu gostei porque agora você entrou no conflito. engraçado é ter que usar a plateia pra dar plateia conquistar o grito. Mas tudo bem, o mano falou levanta a cabeça.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 Então tubarão, te amo, depois dessa eu te odeio Então respeita o Alvin que ele é um bonde e tá sem freio Cê sabe, eu chego aqui no meio sem receio Sou tipo aquele estudante da hora do recreio Sempre curtindo o momento bom desse freestyle Eu vim pra me ajudar porque eu amo esse baile Eu curto teu freestyle, então pode jogar sujo Porque eu tô andando e cê ainda é um caramujo ah, um caramujo, mas desses carafujo. fujo Não importa o que aconteça, limpo, não tem cara sujo Aí cê tá ligado, você vai perder é Recado é o bonde sem freio, pois anda desgovernado, nem sabe pra onde vai, você cai, é comum, agora respeita o pai, você aqui é comum, eu sou tipo raul Seixas lá no plut Platzoom O seu bonde tá sem freio e não vai a lugar nenhum oh. Você gaguejou quando falou plat zoom Quase que você vai pra recado e fala placa placa Tudum Mas cê sabe que o rap é comum E eu batendo na tua cara É meu tambor do Holodum oh. O primeiro Olodum que não acha um salvador pra tua vida Aí cê tá entendendo? Agora cê é maluco Falei de geografia igual Bahia e Pernambuco Ah, mas cê pode par que agora é reveria Quem disse que essa parada tá na sincronia Eu não preciso de salvador, eu tô na moral Porque da onde eu vim eu já encontrei meu capital Da onde cê veio, você encontrou seu capital E trombou o um salvador de todas as rodas cultural Olha só que eu já te falo não por me engrandecer em si, por salvar a vida de quem escuta Irmão, você quer fama, quer atenção quer troféu O salvador que eu encontrei mora lá no céu Você oh. pode falar que eu cheguei pra te rasgar E o salvador aqui de SP eu trombei na BDA oh. Tromou na BDA, só que agora cê deu falha O salvador no céu eu te falo, é realmente Ele salvar no céu e eu te salvo na batalha Por isso que eu aluguei um triplex na tua mente oh. Oh. Oh. Então, então. Hey! Guys.